A parceria Pom, que originou a Corteva AgriScience, está completando um ano. E neste primeiro ano, foram muitos lançamentos. E vem mais por aí. O stand da marca estava cheio durante a Expo Direto Cotrijal. Balão e fotos. Muitas fotos para celebrar o primeiro ano da fusão. Com a intensidade de trabalho que foi esse ano, para a gente poder... Harmonizar, consolidar, estruturar a empresa ah, para, com eficiência, servir o agricultor. Então, o primeiro balanço foi muito intenso, feito a muitas mãos, com parceiros, eh, com grandes empresas que nos ajudaram, para que a gente conseguisse chegar, e um ano depois, já com uma cara de empresa eh, com portfólio harmonizado, Usando de interatividade com grande quantidade de especialistas no campo para transmitir o maior conhecimento possível, a Corteva teve grandes lançamentos no primeiro ano. Como o Power Core Ultra, híbridos de milho com quatro proteínas que combatem as lagartas que atacam a cultura. Abrevantes sementes, também com híbridos de milho resistentes a pragas. A marca Pioner, com híbridos de milho indicados para a safra de verão e variedades de soja com a tecnologia Intacta. Outro lançamento é a tecnologia XT, Operação Limpa Pasto. Os três super-heróis Superversátil, superchoque e Anti Rebrota já mostram que o produtor pode eliminar a matocompetição de plantas daninhas com o pasto. Problema antigo nas lavouras. Uma facilidade na hora de aplicação, na hora do manejo da aplicação e um efetivo controle, principalmente nessas plantas daninhas que tiram a produtividade da, da forageira. A meta agora é seguir com novos lançamentos e apresentar soluções se aproximando cada vez mais das necessidades dos produtores. Destaque para quatro importantes lançamentos. O inseticida novo, modo de ação único para controlar insetos sugadores, cigarrinha, percevejos, pulgão, que é um problema um dos principais problemas do agricultor brasileiro hoje, que é o isoclast. Esperamos que a China aprove o enliste, o sistema em para que a gente consiga lançá-lo. Ele está pronto, ah, o agricultor precisa dessa, dessa ferramenta para controlar plantas invasoras, junto com o controle de insetos. Vamos lançar, o que é super importante para o Rio Grande do Sul, um herbicida novo também com modo de ação única para a cultura do arroz. A Corteva é super posicionada em arroz, é um cultivo estratégico para nós. E vamos lançar esse herbicida que chama-se Rinscor, e, e o herbicida novo, a base de Colex-D, que é uma solução para ir junto com com Enlist para soja e vários cultivos, que é um herbicida que se chama Colex-D, a base de 2,4-D.